Olá, aqui é o Daniel e seja bem-vindo a mais um vídeo diário. E hoje eu vou contar, vou falar sobre a realização de sonhos e vou contar uma história que aconteceu comigo. É uma história muito engraçada. Na época que eu estava fazendo faculdade de psicologia, tinha um cara que eu achava incrível, um cara que ele... É, achava ele muito interessante pela forma como ele entendia sobre a mente humana. E o nome desse cara é, é a Fábio Poentes. Não vou falar era porque ele ainda tá vivo, né? Mas eu via o Fábio indo em diversos programas de televisão, no programa do Jô, enfim, no SBT em vários outros, fazendo demonstrações de hipnose, falando como a mente humana funcionava, e eu achava aquilo fantástico. E sentado no sofá da minha casa, uma vez quando ele tava no Joe, eu pensei o seguinte, falei, cara, um dia eu vou conhecer o Fábio Poentes, eu vou entrevistar esse cara, eu vou conversar com esse cara e vou almoçar com ele. E o mais engraçado é que isso aconteceu lá no início da faculdade, uma, sei lá, uns sete anos atrás, oito anos atrás, se não me engano. Esse sonho se tornou a realidade de uma forma completamente inesperada. Então, é, vários anos depois, eu vinha a conhecer um grande amigo chamado Abdala Said, que também é professor de hipnose. Ele estava aqui no Rio de Janeiro e deu um curso de hipnose é, em, Copacabana, se eu não me engano, foi na, na UFRJ, né, ele alugou uma das salas lá, de deu um curso lá e eu participei desse curso dele, é, que foi em Copacabana, ali na Praia Vermelha, e na verdade Botafogo, na Praia Vermelha, e depois de um tempo o Abdala se mudou para São Paulo e ele me convidou, Daniel, é, vem aqui pro dia do hipnólogo, vamos comemorar essa data, essa noite especial e tal, e eu fui, na verdade eu ia, ia, eu ia apenas para ficar uma semana e acabei ficando em São Paulo durante dois meses, é, essa história é até engraçada. Talvez no um outro dia eu ponte. Eu ia ficar uma semana e acabei ficando dois meses junto com a Abdala, junto com o meu amigo Dan Cortázar e junto com outras pessoas. E acabou que eu conheci o Fábio Poentes no, no, no dia do hipnólogo e depois vim a participar de uma formação de um curso dele lá. Estive lá com ele, enfim. E o meu sonho se tornou realidade. mais é engraçado que o meu, sonho, o meu sonho se tornou realidade. Depois, que o curso dele acabou, ele me convidou para ir na casa dele, ele fez o, o almoço, foi muito bom e nos tornamos amigos, né? Hoje eu falo com ele no WhatsApp, eu tenho o número dele, a gente se liga, a gente fala de vez em quando no telefone, enfim, uma pessoa sensacional. Eu parei para pensar nisso tudo, eu fiquei, caramba, que coisa bacana, né? É uma coisa que eu sonhei há, tipo, oito anos atrás, que não tinha nenhuma possibilidade até então, lá naquele momento, de se realizar, Hoje, 8 anos após, se tornou realidade exatamente da mesma forma que eu previ lá atrás. Então, eu quero convidar você através dessa história de hoje, você a sonhar. Acredita no seu sonho, seja ele qual for. Muitas das vezes a gente pensa num sonho e outras pessoas falam que é besteira, outras pessoas riem, outras pessoas é, acabam desmotivando, desanimando. Só que, cara, isso já aconteceu comigo, eu tinha um sonho impossível, né? Era um sonho, eu não tinha contato nenhum com ele e isso se tornou realidade. Então, é, se você tem um sonho, aparentemente, seja, sei lá, conhecer, seja quem for, ou seja, ser quem você é, sei lá, o meu sonho também era ser psicólogo, eu já sou psicólogo. Então, acredita no seu sonho, pega, realiza, faz acontecer, porque o seu sonho vai se tornar realidade, eu acredito nisso. E falando em sonhos, eu também tenho um outro sonho que é fazer com que esse canal atinja um milhão de pessoas. Hoje. Então, me ajuda nisso, cara, me ajuda, eu dependo de você. Clica aqui em inscrever, é, faça com que esse canal, então está um pouquinho longe para alcançar um milhão de pessoas, mas clica aqui em se inscrever, me ajuda a fazer com que esse canal alcance mais e mais pessoas. Clica aqui também em curtir, quando você clica em curtir o vídeo, ele ganha uma, uma proporção maior. Dentro do YouTube, comenta, compartilha, que assim você também vai estar me ajudando. E agora eu quero deixar um desafio para você. Agora que eu já falei de um sonho que eu realizei, eu quero que você escreva aqui nos comentários qual é o sonho que você tem. Se você escrever o seu sonho, eu te desafio a escrever, eu vou dar uma dica muito importante para que esse seu sonho se torne realidade. Então eu desafio você a escrever o seu sonho aqui nos comentários e eu vou te dar uma dica muito importante que vai fazer com que o seu sonho se torne realidade. Então é isso, se inscreva no canal, me ajude a realizar esse sonho também, coloque aqui no comentário seu, que eu vou te dar uma dica muito importante, e curta, compartilha, sua participação é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!